Eu tenho, eu tenho, tá salvo. Entra ah lá. Ah não, você foi o cara. All all foi eu. Não, ficar morotado num lugar nada a ver, Zé. Ô sim, aqui em Ô, olha onde é que eu vou ficar, Zé? Não lugar nada a ver, não tem nem drone aqui, ó. Alto, ó. Bater. Jesus já vai me varar aqui, quer ver? Ah, olha a minha câmera, Colombo. Ah, Mas ele pegando o clope, né? Oh, oh, oh, oh, Olha. Olha aqui. Beleza. Você viu isso aqui? Eu não cheio, velho. velho. Ah, que ridículo, velho. Olha o Renza. Você viu o que, que o Renza fez, colono? Eu não o tempo todo, você viu o que ele fez, né? Aí cheirando a parede lá, ó. E cheirando a parede de novo aí, ó. Olha o cara mirando a parede, Zé. Ele me varando. Ele tava mirando, ele tava me varando aqui, esse pau no cu.